Você está no Maria Quer Viajar? Nossa, eu acho que eu falei muito alto oh, devo ter assustado <risos> Hoje a gente vai falar Os meus três objetos favoritos Da minha mala, aqueles que não podem faltar nono vídeo do desafio criativo e eu tô muito feliz porque falta menos de 10 pessoas pro hashtag Maria Quer viajar finalmente ser alcançado aqui no Youtube e eu tô assim de roupão porque eu tô um pouco de febre eu peguei chuva e aqui na Irlanda o inverno já tá chegando então assim eu fiquei meio doentinha esses dias mas tô aqui firme e forte, então vamos pros meus três objetos favoritos o meu primeiro objeto favorito é esse aqui, são essas bolsas organizadoras eu comprei esse aqui no aliexpress, vou deixar o link nos comentários isso aqui não é publicidade, eles não estão pagando pra falar isso, eu acho que eles nem sabem que eu existo mas essas bolsinhas organizadoras aqui são ótimas, olha vem várias, de vários tamanhos e aí o que é que eu, ó aí eu separo pra colocar aqui é, peças íntimas Aqui eu coloco as partes de baixo: calça, saia, meia calça, principalmente quando é inverno. E esse, essa outra aqui eu coloco a blusa, camisetinha, enfim. Dessa forma aqui, a bolsa, a mala fica extremamente organizada. Enquanto você chega lá no destino, você consegue, você sabe certinho onde está cada coisa. Eu amo essas sacolinhas, elas são anti-mofo. São... diz que é impermeável, mas eu nunca molhei pra testar Mas pelo menos resistente à umidade ela é Porque eu já passei por algo que eu precisei que elas fossem boas E elas foram E foi muito barata eu acho que foi 7 euros E veio várias, veio 7 ou foi 8 é, bolsinhas dessas organizadoras Então eu amo essas bolsinhas aqui Porque a minha mala fica organizadinha e... Pra mim, é muito importante. meu segundo objeto favorito... Quem me conhece sabe que eu sou a doida de celular, eu sempre preciso de bateria, eu sempre tô filmando e tirando foto e respondendo e colocando coisa no Instagram. Inclusive, me segue lá, Maria quer viajar? Já passamos 17 mil seguidores, vem fazer parte desse grupo que é só amor e viagem. Nossa, eu até esqueci que eu ia falar, fiquei tão empolgada. O segundo item é o carregador portátil. Esse daqui... Eu comprei num... acho que foi num outlet que tinha lá na Argentina Quando eu fui pro Paraguai uma vez Aí a gente passou a fronteira, foi lá na Argentina e comprou E ele é muito, muito bom Ele dá até duas cargas completas no celular Então ajuda demais, até esse bichinho aqui ó, há muito tempo Infelizmente essa dica de onde eu comprei é meio inviável pra você ir comprar Então eu vou pedir ajuda Você tem um carregador portátil que você gosta muito qual a marca, aonde você comprou, qual o preço que foi Deixa aí nos comentários pra gente ajudar um ao outro E cada um tem o seu carregador portátil Esse aqui é super leve E é muito bom isso aqui, gente Você que precisa sempre de bateria, não pode ficar na mão Ele é levinho, ó, cabe no bolso, salva bastante É o um segundo objeto, esse aqui é o cabo, né, pra conectar É o segundo objeto bem favorito Vocês viram a minha canequinha? É do Maria Quer Viajar a minha amiga Carol que me deu esse aniversário Foi um dos melhores presentes de aniversário que eu já ganhei na vida, sério Chega de ralar, o terceiro objeto favorito é Um adaptador universal de tomada Gente, vocês não tem noção O tanto que eu sofri nas minhas primeiras viagens Porque a Sonsa não sabia que as tomadas mudavam Então assim, foi muito ruim Eu fiquei muito tempo sem bateria, muito tempo sofrendo E esse adaptador aqui, eu comprei na Espanha Foi 7 euros Aqui na Irlanda, aqui em Dublin, você compra por 10, 12 euros um adaptador desse. Mas, no Brasil... <risos> ah, mal educada. Mas, no Brasil, nas lojas americanas, ou é lojas pernambucanas... Ah, eu não sei. Eu vou achar o link e vou deixar na, na descrição. É 7 reais. Então, é muito bom. Quando você for comprar o seu adaptador universal, aqui ó, por exemplo, que ele abre, ó... Aí esse aqui é a entrada aqui de Dublin Aí esse aqui é outra entrada São, são várias entradas Ó, é universal mesmo Quando você for comprar o seu adaptador universal Tenta comprar com entrada USB Os novos agora estão vindo com a entrada USB Isso aqui facilita muito Porque aí você não precisa ficar levando a base das coisas Você tem o seu cabo ali, USB E ele já serve como a base do seu celular Entendeu? Então isso aqui ajuda muito, gente Uma mão na roda um negócio desse, baratinho E aí você sobrevive Nos lugares em que a tomada é diferente, não é mesmo? Ai, que drama Sobrevive nos lugares Como se você fosse ficar sem tomada Você ia morrer, né? Ah, meu Deus E muito obrigada pelo apoio Ao hashtag 500 seguidores Maria quer viajar Falta menos de 10 Gente, a gente tá muito perto A última vez que eu olhei, faltava... Quatro seguidores pra gente alcançar os 500 eu feliz. E eu queria deixar um beijo e um abraço apertado Especial para algumas pessoas que estão acompanhando o desafio criativo E comentando quase todo dia Então lá vão eles Primeiro beijo é para Cássia Aguiar Gente, a Cássia comenta em todos os vídeos E é um comentário melhor que o outro Cássia, um beijo o Segundo é pro o Elias, meu amigo Que tá acompanhando meu trabalho, me dando todo apoio a Laísa Senna, que é uma seguidora super querida. A Shelly Martins, que é minha cunhada, minha família, né? O Chabalete, que é o maridão, também comenta em todos os vídeos, amor, obrigada. O Jimmy, que é meu amigo que tá fazendo o desafio junto comigo, então se você tiver interesse, o desafio dele tá muito divertido. Ele é um youtuber muito bom, então corre lá no canal dele, vou deixar linkado aqui para você acompanhar o desafio dele também. O pessoal do Posso Te Mostrar também comentou, um beijo apertado para vocês. O Curioso e o Mundo também comentou, um beijo para você, Curioso. A Cíntia Freitas, o Estruturando Ideias também, o YouTube muito legal, comentou. A Suzy Maria, a Sônia Crepaldi, a Uli Moraes e a Caroline Barra. Pessoal, muito obrigada, um beijo no coração de vocês. E vamos juntos, vamos fortes e até amanhã no próximo vídeo. Tchau!